Se for na reggae, porque nas suas rimas não? É mas falo, você vai Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo. Quem falar da você tá se fudendo. A gente é negão demais e vocês é MC de menos. Ei yo yo yo yo yo yo yo yo Não. Nessa situação você é o um vacilão Então você tá entendendo a parada Black do Mr. Satan Se eu mate em você não é nada E aquelas palmas pra batalha Palmas pra batalha Por algo que você tá da cima é melhor quando eu trombo um oponente Que é bom o bagulho sempre é diferente Quando eu trombo o mano que é chacota E acha que ele é melhor e é muito prepotente Mano, não sei o que acontece com a minha mente Gostinho da vitória é diferente Gosto mesmo de amassar Cê gosta de me mirar Fica mentindo Mano, eu sei gosta de me mentirar Pode sarrar enquanto eu tô aqui rindo sua mente nas ideias tirando farro Pode crer parceiro, se ele puxar brecha é da hora Mas você é tai. Cara, esse cara aqui tá querendo adivinhar o que eu tô pensando Tá falando que eu tô tirando ele na mente fruta, eu não tô te tirando Manda tá suave, mano, eu venho aqui Te considero MC de verdade Se tá achando que eu tô te tirando Isso é complexo de inferioridade Quero mais é que você se foda Você falou que eu ia desistir Mas ser maldade, eu tô no tete a tete Meu parça, você sabe que eu sou MC Eles acharam que eu ia desistir Porque eu perdi o primeiro round mas eu sou igual a Dona Escrite Quando eu boto da hora que eu tô o no meu couch. Nossa Ele é a Dona Escrite, tá vendo muito filme Meu parceiro acredite que a vida é louca E o final dessa história é bem triste Não adianta, não desiste Bota a cara, põe de novo PT no louco Que enquanto você tá achando que é o um bala Bota a cara Rimando uma rima linda O final é sempre triste, mano Mas a volta pra sua casa vai ser a linda Tem mais, sem certeza qual que a fita Mano, você tá rimando o um dobro O um dobro de zero, mano Porque na minha frente tá rimando um pouco Pode crer Com certeza foi o um dobro, mano Porque você mandou esse papo que é doido Rima um pouco, por isso o dobro desse link lixo. lixo foi papo de louco Mano, eu já tive porque tô no lucro Não vou pegar em papo de maluco Pode crer, que você mandar uma rima da hora eu retruco Cadê você retrucando? Na verdade você que tava começando Ele não mandou uma rima da hora Mesmo assim eu tô atacando Ele fala que eu sou lixo Você pode não ser lixo, isso é fato Você é a bosta que não faz adubo Eu sou o lixo, fiz artesanato Nossa. Ah. Artesanato, lixo só vira heart Na mão de quem tem talento Já você mano... Bagulho a parte, eu já do tempo Aliás, não já não vejo tanto Meu parceiro só fica nos prantos, Só assim eu errando pra você ganhar Mano, puta Não, mano, justifica seu erro comigo, meu mano Eu tô aceitando Quero que se foda o que você tá fazendo Acabou a batalha, meu mano Lixo vira arte de quem sem talento Realmente, e eu tô nesse nicho Só que na mão de quem não sabe rimar Aqui a é arte vira lixo oh! Regressiva, na tá nativa pra matar A minha crime é sempre improvisada Eu vou te degolar Não sei o que acontece Mas vou ser de padece É que cê vai descer pro inferno É o que parece, eu mato Na verdade, essa aqui é a treta eu Reparei no colar, sou David Scott Eu vou te matar, eu efeito borboleta oh. Tá ligado, faço o verso Vou dar tá tipo uma bala firme. Vai marcar e depois costa Porque no final das contas é esse que é o filme Não, não, não, gostou do colar na improvisação então acessa meu Insta e pode comprar que tá na promoção. Na coleção, você é Jão. O verso não tá disposto. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Não é um MC, é um boneco de posto. Pelo amor de Deus, sabe que apanhou? Verso é o campeonato. Hoje você é Derek, mas eu vou te mostrar o que, que é um trap de fato. Você tá apanhando, né? Por isso que eu faço no instrumental. Não vai sair enxergando porque eu vou quebrar teu óculos de grau. Não! Na verdade, hoje você passa mal. Não é só o meu óculos, as minhas rimas também que são o mil grau. Mas tudo bem, né, meu garoto? Faço verso hoje, isso é bruto. É, que é tempo de fato, tempo de fato 5 minutos pa, pa, pa, pa, pa, pra esquentar é. Só que eu digo pra ti A tua rima esqueça demais o foguete Que esquenta o primeiro a explodir. Faço o free quando eu tô te batendo, né? Agora meu mano eu faço free Você é um foguete, você tá bem quentinho Então você vai ficar frio aí Na verdade, faço o verso no final das contas e queça Igual meu foguete que é quente A bola também é quente, vai na sua cabeça Entendeu? Faço o verso no final, vou ter essa Você se trabalha, vai lá na sua cabeça de subtrair da batalha. Oh. da tua rima, é. não foi melhor que a minha. É. Eu sou um salto tu a na brilha, mas não mexe que a minha. Oh. Eu vou faltando meu fim eu vou te batendo. Por isso que eu tô de É, eu tô surrendo de construindo inteiro. você pega o microfone e fica de vitaria. Oh. Na verdade, você fica em apuro. Não, na verdade não é só você, é mas quente, mas cena é Mercúrio, João. Então pera lá na improvisação, faça o verso que eu faço o show. Enquanto você é supernova, eu sou super nova, forma de fazer flow. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mas você perdeu pra mim Eu quero seu fim Eu o seu fim O deck é que a não faço performance de fazer um flow ruim E você perde pra mim Por isso que faço a rima profunda Ele não é bom de improvisação Porque o flow que ele faz, ele faz com a bunda Cadê as palmas no primeiro round? Clássico Bro, gang do senhor Omar mar. Se o clash é da Elas criador, eu estaquei a barriga do Bruno Mars. Oh, para com isso, bota o verso no Bruno, presta atenção, você quer eu fui bruto, desculpa se eu me chamo Bruno. É que eu evito MC junto oh! Caralho, galera, o que que tá acontecendo? E quando eu faço brincar, é foda, mano. outro que na viva boa que Se tô esquecendo. Quando o MC acha que é rei, é difícil, ele encara a realidade. Ai, galera, o que tá acontecendo? É somente vindo se matando na tua modalidade. Oh! Ah! Não foi ligeiro, viu como você não foi verdadeiro? Não tô gritando, não é pela moralidade, sim pelo dinheiro. Isso é que tá acontecendo, presta atenção, Você sabe que eu sou capaz, acho que cê não tá entendendo o meu jogo, porque minhas rimas estão muito mais eficaz Não, ela não é eficaz, é melhor você lida com virtual agora e depois você dá uma lida Cara, mano que essa porra é pelo dinheiro meu conto pra tu é nada, meu pra mim mudar minha vida Esse dinheiro aí ajuda vários MC Só que isso não tinha na minha época Por isso que eu não tô de brincadeira Se a batalha desse dinheiro naquela época Minha geladeira nunca estaria vazia É claro que ela não tava vazia Pega a visão desse momento, você se atrofia Eu te mandei pra malagem, você fala na porque você rimou com o e sua vida vazia. O bagulho é muito louco, eu tô pesado E amanhã você vai tomar o que? Eu estou nazio. Nessa batalha tô na aldeia, eu não estou nazil Olhei para o seu cérebro e disse, estou vazio Uou! Ah, ah. E aí? Vamos ver o que é de verdade. O um bagulho é o final do round, sem vaidade. Não perde o meu tempo minha saúde, parceira, minha virtude ainda a idade, que ela é muito pouca. Não vou perder a minha ideia que esse trouxa Que sempre vem com as ideias loucas. Fica fazendo aí seu teatro pra me ser usário. Mano, tem uma rima, manda outra, tenho vara só pra poder trocar. Tô de milhão com a Quero ver agora eu travar Meu parceiro, não tem água nesse mundo aqui Que vai fazer o meu canhão chá. Oh! É, então, disparando como que é o bagulho Calma pai, que eu tenho quatro vete O bagulho só acaba quando o Gizapito escuta esse barulho É o barulho da chuva, então vai pra cá Caralho, você não rimou 4 Você rimou 45 segundos, então pra casa você vai Mas deixa como é que é, rapaz? Que agora no freestyle você vai tomar. Quem tá na chuva é pra se molhar. Quem rimar pro Johnny é pedir pra apanhar. Uh! Você veio aqui cheio de construção, falando um bolão. Falando, ah, meu canhão não tá enferrujado. Agora a cara dele, ah, nunca vi um canhão. Você uh! De todo. Ah, quer ficar pagando demais random, quem ainda trampou na boca. Não, não trampei na boca, calma aí, meu parceiro. Eu vou amassar você aí não vai ter uma desculpa, então não vem com a rima maluca. Eu nunca vi um canhão, é o Johnny de peruca. Essa daí foi a minha, quero ver melhor que a sua. Ah, você vai ver melhor agora, porque eu acabo contigo, porque você é um pentelho. Você tava sonhando, você não viu o Johnny de peruca. Você só acordou e se olhou no espelho. Ah, Dia quando é acordado. E o cabelo vai tá afro bonito e armado É o leão, essa é a chuva, Meu parceiro, você não aguenta minha trança, quem me faz, me ajuda Já você não sustenta a sua rima Aí, falei uma pá de bagulho que não leva nada mais você vai te Quando eu falei sobre a peruca Você ainda conseguiu roubar do careca, Zulusão Me tira que eu não roubei do Zulusão a peruca eu joguei no coco dele, a peruca eu roubei e foi da Ju Altão Nada meu mano, sabe que você é uma fraude, assunto de peruca, pô Vem num assunto melhor pra não bater o couro no terceiro round Ô mano, tá chamando pro terceiro porque viu que não aguentou e o segundo é meia boca Meu parceiro, eu não tenho peruca, Você quer a testeira, quer o relógio ou a rima, eu tenho outra Aê, tem o um que você quiser, mas eu não sou de argumento, eu não sigo usando o um bagulho que tem ao meu redor Eu sigo 100% ali, é 300% só dando o meu melhor ah, fica aí nessa aí de querer dar o relógio pros outros, pega a ideia do você bagulho. Dizer, é, né? Foi você que falou! <risos> do bagulho, a visão aqui do proceder. Calma, não vai ser pederacia nem clichê. Só vou falar que eu não vou passar o relógio pra tu porque eu não tenho tempo pra perder. <risos>